Legal, então vou falar com o Cristiano agora, mais uma vitória, e dessa vez aí dois gols, né Cristiano? Dois gols, oportunidades do Grêmio, mais uma goleada aí da competição, e a próxima fase já mata-mata, né? Com certeza, só agradecer a Deus, ao grupo aí, com o jogo, a gente veio pra cá pra buscar um resultado positivo, pra gente ir com mais confiança no jogo do Acesso aí, e espero que Deus abençoe aí no jogo do Acesso aí, que possa vir mais gols. Parabéns pelos dois gols, né? Numa campanha do Grêmio também aí praticamente perfeita, né? Invencibilidade. E agora jogar contra a Araucária o Batel. Tá no finalzinho do jogo lá. Estamos aguardando aqui o resultado para saber o adversário do Grêmio. Com certeza a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas acho que a equipe provou aí durante o campeonato, que está preparada. Espero que a gente possa trabalhar essa semana boa, ter uma semana boa de trabalho aí, para a gente poder fazer o nosso, o nosso conquistar o nosso objetivo no sábado lá, que é uma vitória. E trazer o jogo de volta pra casa Mais gols aí na semifinal então do Cristiano Se Deus quiser que venha mais gols aí E o gol do Acesso, tamo junto